Então naquela mensagem Primeiro eu pensei que tinha voltado Que ela tinha voltado, né Dizendo que está tudo bem O que está acontecendo, velho? Mas eu acho que não posso mais esperar Por isso, mas enfim Na verdade, eu deveria ter con Te contar sobre a situação Vamos nessa, você não deveria Foi sua escolha, você queria E agora? O que eu faço? Será que eu quero ouvir essa situação? Ai, ai, agora eu tô, tô aqui, em cima do muro falar que eu não, que não deveria, porque, sinceramente, eu não tô afim de curiar essa parada, tá ligado? Mas, uh, eu vou falar pra equipe, vamos nessa, vamos nessa. Tenho certeza que você também tá querendo saber o que tá acontecendo. Ok, tá. Por onde eu começo? Eita, eita, algumas pessoas estão me chamando aqui. Dan e Jesse, ei você, live. Que que é isso? Que que é isso? Eu sou um hacker, velho. Você não acha que foi um pouco, um pouco grosseiro lá no grupo? Eu tô hackeando os caras, velho. What? Please, mano. Tem que... Me conte se algo sobre... Ah, uh, me conte algo sobre uh, quem eram os outros. Você não foi a polícia com o meu número? Me conte algo sobre... Vamos ver o que o pessoal tá conversando. Ah, eu tô entendendo. Eu diria que estava sendo educado, considerando tudo. Você sabe. Uh, ele também sabe. Todo mundo sabe que eu acho toda essa merda. Eu tô. Eu tô curiando eles aqui, velho. Não há nada. Uh, tá. Não há nada que vale a pena mencionar. Então, pra que, que você me adicionou? Você tá procurando uma pessoa, velho. Você não precisa ficar bravo. Ó, a mini e o cara tá trocando ideia aqui. Provavelmente nesse papo deles eu vou desenrolar alguma coisa. Sim, claro. Que depende, de você mudar de, de dia. O que, que é isso? Ah, tá. Ideia. Eu não estou fazendo nada. Tá. Eu sou namorada da Hannah, isso você já sabe, é lógico, você comentou. Eu faria qualquer coisa para encontrá-la. Eu imaginei que você era desse tipo de cara. Vamos ser bonzinho com ele aqui. Vamos ver o que tá pegando. Ah, ah, mas você está, Jesse. Não, ó, a Jesse tá putz grila da vida com esse Dan aqui, mano. Eu só quero dizer que você pode se expressar um pouco mais delicadamente. Delicado. Ele tá. Por enquanto eles só estão discutindo sobre ser um pouco menos rígido no papo, tá ligado? Eita! Só não se entregue dessa maneira. Eita! Você julgou o Rick de ser um cara ótimo imediatamente. A palavra exata foi legal. Você está dizendo que eu não deveria agir como um idiota? É isso que você quer dizer, certo? Bate-papo mais estranho, velho. Ixi, a mina saiu. Tenho que ir, o Rick está vindo. Alguma coisa está errada, hein? Alguma coisa tá errada. Quer dizer aí, vamos lá, vamos tentar resumir a situação aqui, ó. Ela tá, ela tá conversando escondido com o Dan, certo? É, ela aparentemente ela é parente do Rick, que é aquele carinha que falou que ia sair não sei o que da Lata Velha, certo? Beleza. Eu tive experiências ruins no passado, eu julguei mal, confiei nas pessoas muito rapidamente. Ainda mais se você conhece pessoas atrás de, ba de um bate-papo, é verdade. Como você pode ver, eu não sou muito bom para falar em mim, de mim Nossa, também tô ruim de leitura, pelo amor de Deus Vamos falar sobre outra coisa, tá Quem eram os outros? Vamos lá, vamos ver se eu descubro aqui quem eram aqueles outros dois aqui Que outros? Ah, vamos ver quem é o Dan Vamos perguntar sobre o Dan, beleza? Vamos perguntar quem é o Dan O Dan, ele é o outro... tri... Ah. Conta aí, parça. Eu deveria ter pego meu irmão 10 minutos atrás. Falo com você mais tarde, ok? Até mais. Tchau. Beleza. Encerrou. O papo. Até tule. Até Tulio. Vixe, me adicionaram, mano. Não sei quem é. Aqui é o seguinte. Bem, você curtiu? Ah, não sei do que você está falando. A conversa entre Jess e o Dan. What? Mano, o cara tava me observando Eu fiz isso Olha, eu fiz isso possível pra você Graças a mim, você conseguiu ler uh, você é um hacker? Isso é, é ilegal Eu me senti mal com isso Perguntar se ele é um hacker, né? Pela foto é óbvio Cara, que chat sinistro isso aqui, bicho Assim que eles me chamam Isso realmente importa? Uh, tá, isso realmente importa? Não, claro que não Então pronto, né, mano? Valeu aí, pelo Você despertou o meu interesse. Opa! É importante que você saiba coisas que os outros não sabem. Ah, o que ele quer dizer com isso? Ah, tá. Você poderia ir direto ao ponto. O que você quer dizer com isso? Você está justificando sua perversão. Tá. Vou perguntar o que ele quer dizer com isso, né? Porque eu não tô entendendo nada ainda. Vamos cortar essa baboseira. Maria. Vixe Maria. Será que eu aceito? My identity is irrelevant. Let's not waste time with useless questions. I the abduction. This is all you need to know at the moment. I'm in possession of passwords, emails, and have access to private accounts. provide you with information that will help you to make sense of the situation. Eu like what que você but mas vai ajudar a encontrar a Eita, Prela, velho. Vocês entenderam aí, mano? Ele falou que ele tem informações e acesso a contas e e-mails que pode ajudar a esclarecer isso daí. Apesar de eu não ter nada a ver com as ideias, apenas ter tido contato com a pessoa, o cara... Falou que eu tive um número com a mina lá, que não sei o que Você sabe o quão suspeito você é Eu confio em você, e agora? Por que ele iria me ajudar? Ele é de confiança, não é de confiança? Você é o sequestrador Como que eu vou mandar papo pro cara falando que ele é o sequestrador? Não tem muito sentido É... Bom, mano, eu não, também não vou jogar assim que eu confio nele porque é estranho Eu vou falar para ele que ele é muito suspeito Tipo assim, para ele entender, tá ligado? Com suspeito, ele tá sendo me passando essas informações aqui, sendo que não tem muito a ver, tá ligado? Eu quero que ele entenda que eu tô. Tá. Essas medidas são para minha autopreservação. Tente não deixar que elas distraiam você. Vou lhe dar acesso ao armazenamento na nuvem da HANA. Com um pouco de tato, você poderá acessar os dados dela. Uh, tá. Eu quero, eu quero entender com mais detalhes. Eu sou bem. Eu tentando entender o que tá acontecendo Um hacker do nada quer me ajudar, mano Por quê? O que, que tem a ver, tá ligado? Deve ser alguém que faz parte Da família deles, porque como que uma pessoa Vai me chamar Do nada, sabendo que o outro Tá me chamando, não tem muito sentido Tá A nuvem da Hana armazena todos os tipos De arquivo, você precisa Descriptografar Cada um para poder acessá-las é, não sei o que você vai encontrar Esteja ciente que o pior pode aparecer Mas é provável Que você encontre algo muito útil Se o Thomas soubesse Thomas é o um namorado Vamos ver o que ele vai achar Você não deveria pensar assim Ele pode ser o sequestrador É uma coisa que tá tentando confundir a mente velho. Tá tentando me confundir Se você encontrar alguns arquivos na nuvem da Hannah Envia-o para mim Aham uhum. Você também vai me enviar se descobrir... Por que eu mesmo deveria fazer isso? Por que você mesmo não faz isso? É mais óbvio... Tipo, pra que me envolver na história? Não posso fazer tudo de uma vez... Mas se você acha que eu sou... Que eu sento e mexo meus polegares. Não, eu não faço isso. Eu sigo outras pistas. Estamos correndo contra o tempo. E é só por uma questão de segurança. Tudo isso é entre você e eu. Não conte a ninguém. Estou falando sério. Está offline agora. E ele não me passou. E ele não me passou a parada. O Dante Offline. Nuvem. Resolvo o minijogo da história. Boa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Começar. Ahn. Uh... Beleza, já entendi. Eu tenho que colocar os quadradinhos aqui, tudo certinho, um no outro, né? Então tá, vamos lá. Vamos tentar resolver esse puzzle. Ah, vamos pra cá. Ah, o arquivo tá aqui, manos. Ó, ah, nada, nada de óbvio ainda. Beleza, beleza, beleza. Ah, beleza, beleza, nada. Nada demais ainda, mas só estamos num jogo comum. Ah, tá. Agora eu preciso pegar dois azuis. É, beleza. Foi mal. É que a câmera tá bem em cima yeah. ali. Eu não consegui ver. Ah, certo. É, estou a caminho do trabalho. Mas queria adicionar você. Até mais. Cleo está offline. Bom, então família, eu vou parando por aqui. Se for o chat mais sinistro. Ó, oh, o Thomas me chamou. Então, mano, se você quiser que eu continue essa parada aqui, mano Comenta aqui embaixo Que fim que vai dar essa bagaceira O que será que vai acontecer, tá ligado? Eu tô muito curioso, mas eu quero saber Se você também tá, beleza, mano? Então, clica nesse likezão maroto aí Pra fortalecer a gente, tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo e Tchau, tchau, valeu Se inscreve aí, maluco, se inscreve aí, mano